Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável... Não poucas vezes esbarramos com o nosso destino... Pelos caminhos que escolhemos para fugir dele... Pois destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha... Não é uma coisa que se espera, mas que se busca... Joy Boy é o destino e a busca por liberdade é a sua escolha... E uma das revelações mais interessantes de toda a série sobre esse misterioso personagem... Podemos enfim ligar os pontos para tentar desvendar não quem é, mas o que o título de Joy Boy traz para o seu herdeiro. Apenas uma nova alcunha ou essa figura lendária vem acompanhada de um poder oculto? Quer saber mais desses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora.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 Vou trazer pra vocês aqui algo sobre Joy Boy Não sobre quem é essa figura Mas o que acontece quando se torna Joy Boy Temos uma dica que pode ter um poder oculto aí Sim, um poder <risos> pra lá de interessante ligado ao título de Joy Boy Afinal, se lembre que dois soberanos nasceriam Um sabemos que é Poseidon E tem o poder de basicamente destruir qualquer ilha Mas, e Joy Boy? É apenas uma alcunha? Será? Eu acho que tem algo a mais Então assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, Aproveita para se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara um like para dar uma força para esse vídeo. agora com vocês tudo sobre o One Piece 1035. Então, galera, começamos no salão principal, onde já temos o confronto de Chopper lutando contra o Queen. A luta é estendida aqui na animação em relação ao mangá, com algumas cenas... A mais e para ser sincero... Por mais que alguns ataques não tenham tanta lógica... Eu sempre gosto de ver o anime trabalhar... Essa expansão do mangá... Claro com ressalvas... Mas de qualquer forma... Chopper vs Queen ainda é interessante. Chopper não tem muito tempo restante da sua forma Monster Point. Então ele pensa consigo mesmo que tem cerca ali de 10 minutos restantes naquela transformação. Chopper lamenta não ser capaz de machucar o Queen. Apesar de já estar estendendo sua forma do Monster Point. E então um pequeno flashback começa quando o Chopper estava no Thousand Sunny. Com ninguém menos que Caesar Clown que analisa as Rumble Balls. Do Chopper e Rick elas só podem transformá-lo por 3 minutos. Ele diz que se o Chopper incorporar a sua fórmula. Você poderia. Ele poderia estender sua transformação para 30 minutos. Claro que vem com risco. Afinal é uma fórmula do Caesar. <risos> Eu sempre vi o Monster Point. Como um despertar forçado por suas Rumble Balls. E que mesmo aqui em One, ainda Não vamos ver tudo dessas transformações. Se lembrem que Zoans tem vontades próprias. Fato confirmado pelo capítulo S. Road to Left Se você ainda viu. Vou deixar o link aqui no card. Mas o usuário ao despertar. Ele aflora o lado bestial do fruto. Porém o Chopper. Tem é a fruta do humano, eu sempre gostei de que nas entrelinhas essa fruta é uma das ruas mais poderosas de todo o One Piece. Porque na cadeia alimentar, independente de lendas e mitos, os humanos sempre vão estar no topo. Então seria bem interessante o Chopper ter uma fruta bem legal aí Bom, o Queen usa um novo ataque chamado Black Cough, enquanto o Peros prepara mais flechas. O fato do Chopper saber também que não causa danos ao Queen Me dá vibrações que alguma hora ele também vai desbloquear o Haki do armamento em alguma parte da trama Nenhum animal em One Piece galera já usou o Haki Inclusive essa cena do Kung Fu do Gong usando o Haki é um episódio filler, tá bom? Então Chopper sendo o primeiro a despertar o Haki seria insano eu estava preocupado também na próxima vez que veríamos o Marco. Ele seria atacado nas costas ali por conta do Perospero chegando surrateiramente. Mas aparentemente Perospero não se envolveu diretamente contra o Marco. Depois de perceber que ele também já estava bastante cansado. Em vez disso flechas de doces parecem estar espalhadas sobre os mais diversos aliados. E o Marco ainda não foi derrotado porque se encontra em uma batalha direta contra ele. King, Balhuang faz o um anúncio de Kaido, ela diz que Luffy e as Banhas Vermelhas foram todos derrotados por Kaido. Temos um vislumbre de todos os membros e alguns aliados escutando sobre a derrota de Luffy, como Kaido viria para varrer os restos. Mas que aceitaria a rendição de qualquer um? A tripulação do Chapéu de Palha não acredita nesse anúncio. Kaido então se transforma em um dragão e voa de volta para o castelo através... Do buraco que a Big Mom fez. Grande detalhe aqui é que podemos ver o Luffy afundando ainda na água. Eu só queria adicionar algo aqui galera. Que ainda podem ser possíveis spoilers até pelo mangá. Porque a abertura do anime geralmente entrega algumas coisas que vão acontecer futuramente na série. Alguns exemplos mais recentemente aqui nas aberturas de Wano foi revelado o traidor da aliança. O rosto de Yamato. Ou mesmo cenas... Da luta de Luffy e Kaido antes mesmo do Luffy chegar ao telhado de Onigashima. Porém tem uma cena que ainda me chama a atenção. Onde podemos ver o Luffy afundando embaixo da água. Mas usando algum tipo de poder que faz as águas se dividirem. Pode não ser nada como pode ser o um despertar de algo grandioso. Afinal ligamos Luffy a Joy Boy. E o que título de Joy Boy oferece? Tem que ter um poder oculto. Se lembrem que ele foi comparado a um soberano do mar junto com o Shirahoshi. Poseidon. Eu realmente não consigo ver o Joy Boy sendo apenas uma alcunha da vontade herdada. Tem sim que ter um diferencial que vai muito além até dos poderes de uma Akuma no Mi. Então... Convenhamos, um soberano do mar ter algum tipo de controle como o que vimos nessa cena, seria algo interessante, Joy Boy superando o ódio do mar pelas Akumas do Mi. E até pergunto pra você você acha que Joy Boy pode vir realmente carregado com algum poder novo ou é apenas um título? deixa aqui nos comentários sua opinião Já no telhado do primeiro andar Kanjuro descobre as escadas onde Okiko e Kinemon conseguiram alcançar Momorosuke e Shinobu. bom ainda com dores na sua cabeça, pede a Kinemon para contar a todos o que a Voz misteriosa lhe disse, porém Kanjuro aparece disfarçado de Oden novamente para bagunçar a mente dos nossos aliados. Shinobu está em choque. Momonosuke chora porque pensa que realmente aquele na sua frente é o seu pai. Mas o Kiko sabe do disfarce e ataca. Kanjuro usa palavras que despertam lembranças em O Kiko e ela acaba hesitando, o que se torna fatal, pois Kanjuro a perfura fatalmente com sua espada. E que cena fantástica, meus amigos, o Kiko dizendo que a neve persistente está finalmente derretendo é algo surreal, pra quem não sabe a neve persistente é a alcunha dela, o Kiko pede desculpas a Kinemon por falhar novamente e Kinemon furioso corta Kanjuro com um ataque em uma cena pra lá de incrível essa fala do Kanjuro é uma mistura de sentimentos, dizendo ser justo que Kinemon feche as cortinas do palco da sua vida, que Kinemon é perfeito para esse papel Pois enquanto atuava no palco, o Kinemon foi seu melhor amigo Kanjuro então cai no chão, aparentemente morto E mesmo que Kanjuro esteja morto, ele completou o seu papel lindamente permaneceu o vilão até o fim Encontrando sua morte nas mãos do seu amigo mais próximo Eu fico até sem palavras para essa cena Eu acho ela fantástica A falha trágica de O Kiko realmente é humaniza E me faz gostar muito mais dela Minha bainha favorita Alguns podem julgá-la por ser sentimental nesse ponto Mas eu acho que é bastante compreensível Dado a ligação Eles não eram apenas retentores Eram irmãos E vacilar perante a imagem de Oden Não é fraqueza Então foi uma queda Poética, mas antes de poderem se lamentar, de repente Kaido entra na sala. Shinobu corre com o Momonosuke. Enquanto o Kinemon se levanta e bloqueia Kaido com suas espadas, que se quebram perante a força e a fúria do ataque da fera. Não podemos ver o que aconteceu com ele, mas, dada a reação de Momonosuke, que chora enquanto Shinobu foge de Kaido. Coisa boa não foi. Felizmente parece que ninguém salvou o Kinemon. Isso é muito legal porque o Luffy ele pode acabar se culpando né, por deixar o Kaido ir atrás das bainhas. Especialmente depois de ter prometido ao Kinemon que derrotaria o Kaido lá no telhado. Cada dano que o Kaido causar a partir de agora, direta ou indiretamente... Luffy vai aumentar ainda mais a sua vontade de derrotar a Fera. Não é à toa que o Oda disse na entrevista da Jump Fest que em breve eles iriam se deparar com a realidade de que eles têm que trazer sacrifícios para conseguir lutar pelas coisas que eles realmente acreditam. Sabemos que eles vão vencer no final, mas isto não virá sem grandes sacrifícios. Pode parecer apenas um episódio esticado, mas as cenas, as falas e as entrelinhas tornam esse um dos episódios mais ricos para os pilares do fim do Arco de Wano. E é isso meus amigos, eu lembro quando eu vi essa cena na abertura, até comentei em outros vídeos aí que eu achava bastante curiosas. O Luffy realmente mostrando um tipo de poder que fazia as águas se abrir. lembrando que ele é um usuário de Akuma caiu na água... Vai enfraquecer. Mas será que o título de Joy Boy pode vir carregado com algo a mais? O que, que isso vai adicionar para os poderes de quem herdar? Esse título, eu acho que tem que ter algo a mais, assim como o Super Saiyajin, não faz sentido o título de Joy Boy ter algo a mais? Vai ser somente um poder oculto ali ligado a Akuma no Mi, ao chapéu de palha, ao Haki ou tem algo a mais? A quarta arma ancestral, seria interessante ter uma quarta arma ancestral aí, essa figura ser Joy Boy O que você pensa sobre isso, sobre essa cena, não vai ser usada futuramente na série ou foi um spoiler? Deixe aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. É isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezão também para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir!